Nada como um dia após o outro, né? Após a disparada no preço do petróleo de mais de 14% nessa segunda-feira, o ouro negro voltou a cair forte nessa terça-feira com a notícia de que a Arábia Saudita irá normalizar sua produção de petróleo até o final de setembro, ou seja, muito antes do que era esperado. E isso acabou derrubando não só o preço do petróleo, como também das ações da Petrobras Que já estavam sendo afetadas pela notícia de que o Presidente Dilma Não iria permitir o repasse para os preços dos combustíveis Mesmo assim, o Ibovespa, que é uma média ponderada das principais ações negociadas na B3 Fechou o dia em alta de quase 1% aos 104.616 pontos Aliás, bem próxima de sua máxima histórica Lá fora as atenções ainda estão voltadas para a reunião do Comitê de Política Monetária do Fed O Banco Central dos Estados Unidos Que deverá divulgar nesta quarta-feira, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília O tão esperado corte na taxa de juros norte-americana Caso isso não aconteça, pode ser que as coisas azedem, hein? Por aqui também será dia de decisão de juros, mas só depois que o mercado já tiver encerrado. Então essa decisão sobre a Selic só será repercutida mesmo na quinta-feira. E a expectativa do mercado é que a taxa básica de juros brasileira caia para 5,5% ao ano, com a sinalização de pelo menos mais um corte para outubro.